Joana é professora de AES na escola e recebeu o professor Pedro, que ensina a língua portuguesa para a sexta série Ano. Ele, ele fez o seguinte relato. Na minha sala entrou um aluno que é mais velho que os demais. Lê e escreve com muita dificuldade e não domina os conceitos de gramática que estou ensinando para a turma. Acho que ele tem algum problema e fica só me olhando o tempo todo. Não interage com os colegas. E a coordenadora pedagógica me cobra bons resultados dos alunos. O que a professora Joana poderia dizer ao professor Pedro? Por quê? Em relação a essa situação, reunindo depoimentos de todo o Brasil... Apuramos os seguintes resultados: 30,95% diriam a professora que é necessário conhecer bem esse aluno, 14,88% diriam que é necessário conhecer o aluno e ter um diagnóstico do seu caso, 5,36% indicariam apenas o diagnóstico do aluno, 30,01% sugeriram possíveis ações para resolver o seu problema dentro da escola. 6,25% sugeriram a valorização da relação professor Pedro e seu aluno. 3,57% indicariam como solução incrementar a formação dos professores para a inclusão. E 1,39% não sabem ou não responderam.